quero convidar você para estar conosco nesse canal, é que você possa estar compartilhando com seus amigos, com a sua família, né, a Palavra de Deus. O nosso interesse aqui, pleno, é compartilhar o que a Palavra de Deus diz. Nós não temos o interesse teológico de transmitir algum tipo de teologia para você, mas tudo aquilo que o Eterno revelar para nós, através da Palavra, né, a gente vai estar transmitindo aqui pelo Youtube, então, eu quero convidar você, quero fazer aqui, né, desse momento, nosso, nossa inauguração, para que você possa estar conosco. Então, que você possa aí estar se inscrevendo no canal, né, que você possa também dar o seu like, né, o seu joinha lá e apertar o sininho para ver as publicações que vêm posteriormente, tá ok? Então, nós vamos estar transmitindo para vocês aí, né, que o Eterno possa abençoar vocês, nós vamos gerar uma palavra, uma oração. Vamos orar pela sua família, pela sua casa. Vamos dizer que o Senhor é o Senhor da nossa nação e você é o nosso convidado. Então, se você né, tem esse interesse de ouvir mais a Palavra de Deus, quero convidar você para assistir o nosso canal. Tá ok? E aí você, claro, compartilha, né? manda para alguém, manda aí para os seus amigos também, compartilha nossos, nossos vídeos, compartilha o nosso canal e tudo aquilo que nós vamos lançar aqui pelo, pelo YouTube. Tá ok? Então desde já, até a próxima, fica na paz, fica conosco aí, Deus abençoe você ricamente, em nome de Yeshua, fica com Deus.